E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo? Hoje eu vou ficar assim ó, com o microfone na mão Porque eu cometi uma besteira gigantesca, eu vou explicar pra vocês Antes, eu vou dizer o que nós vamos fazer aqui Eu tô jogando com Chop, irmão Vai jogar com o Chop, já imaginou você jogar com Chop Um desastre natural, sim, é o que nós vamos fazer hoje Eu gravei o vídeo, eu percebi que no vídeo anterior eu tinha... Desmarcado o microfone. Então, gravei um vídeo de quase 20 minutos e o microfone estava desmarcado. E eu não vou gravar de novo porque esses vídeos dão um trabalhinho. E é o seguinte: eu vou comentar aqui por cima, irmão. Bora! Seguinte, ó, estamos aqui com o Chop e o, e o Frank. O que aconteceu com o Frank? Você com o Frank ele tá deitadinho ali, ó. E olha a quantidade de cerveja, de bebida que tem no quarto dele. O Chop vai entender uma festa. E bebeu muito, tá aí há dois dias dormindo, eu sou um cachorro agora abandonado, sem comida, e eu acho que vou pedir ajuda. Não sei se você já viu aqueles cachorros, aqueles cachorros. inclusive tem até uma missão, tem até uma missão do, do GTA online, não do GTA offline, que é uma missão dos estranhos e doidos, que aparece um cachorrinho lá e aí o cachorro leva que ela tinha um latinho pro Frank e leva ele até o local onde o cara tá lá caído com um paraquedas. Inclusive, é um easter egg. Dizendo que esse cachorro é fantasma, mano. Esse cachorro é fantasma. Pelo menos o meu cachorro aqui... O meu cachorro é igual um você ama doguinhos? Comenta aqui embaixo se você ama doguinhos. Tirado, eu tenho doguinho. Eu tenho doguinho e eu gosto muito de cachorro. Comenta aqui embaixo, eu também gosto. A minha cachorra, ela vem aqui... E ela simplesmente... é Quando ela quer... Subir na, na minha cama, que eu fico aqui sentado na parte ali, ali no fundo. Quando ela quer subir na minha cama ela não consegue, ela vem aqui fica chorando, chorando, chorando até eu levantar e ir lá e colocar ela. Ela é basicamente assim. Ela toma banho, né? ela é limpinha. E o chop simplesmente vai atrás de ajuda, vai atrás é, de alguém para tentar socorrer o Franklin. Porque o Franklin tá lá, desmaiado e agora somos um cachorro no mundo gigantesco aonde onde as pessoas é, ainda mais mano já é um corgi na rua cara um na rua bala <risos> sério cara não é normal não é natural né eu correria eu também recomendo você se você é um, um na rua se ele não te vê cruza sai vai pega um outro outro caminho se ele te ver, sobe alguma coisa que provavelmente você vai ser mordido eu já levei mordida de cachorro e é muito dolorida bom seguinte bora ver se a gente encontra alguém para ajudar aqui o Frank ficar latindo vamos ficar latindo latindo latindo latindo até o cara e até onde tá o Franklin lá maiado e socorrer bom ó, ixi, ó, o cara tá, tá... tá vendo ó ele tá correndo ó você vê que ele tá correndo Cara, eu tô com a câmera em cima da minha outra câmera E... tá bagulho doido que eu fiz aqui pra sair esse vídeo hoje Mas toma aí, ó, com, com, com, com o Tchó, passando pela cidade, lógico Ih, caramba, tá total tá vendo tiro Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos ver se a gente encontra aqui um lugar pra, pra se esconder Meu Deus, galera, tá tremendo Ih, tá um terremoto, meu Deus do céu, um terremoto Caraca, cara, como... Mano fazer agora, o que fazer o que o, um cachorro faria no terremoto, irmão olha aí, olha aí, tudo pulando cara, caraca, é um assalto que tava acontecendo mas ao mesmo tempo o terremoto, o que que tá acontecendo em Los Santos olha isso corre, corre, nossa, olha os caras pulando, velho, corre, corre cara, terremoto é um problema se der um terremoto próximo de, dessas cidades aí que fica próximo de mar... ai, ai, caí nossa, eu fui passar entre os carros, cara Levanta, chop Levanta, chop. Levanta, chop. levanta chop Desespero, irmão Levanta Levanta, cara Ai, meu Deus do céu Sai daí, sai daí, sai daí Ah, o Deus vai te esmagar Corre, corre, corre, corre. Galera, olha vamos... Galera... o oh, cara, cara com fuzil na mão ali É os assaltantes de carro forte, velho Vamos pegar um abrigo aqui, velho Olha lá, olha lá, tá tremendo, tá tremendo tudo Tremendo tudo. os caras, meu, meu Deus do céu. Fica aí, fica aí. Vamos ficar aqui. Porque, sei lá, velho. Pra ficar andando na rua, um carro desse balançando aí vai cair em cima da gente. Pode matar a gente. Vamos ficar aqui. Vamos esperar parar esse, esse terremoto. Galera, ó. Parou, hein. Eita, que isso? os caras atirando. Caraca, os assaltantes, velho. Morte. Eita. Caraca. Atacamos os Corre, corre, corre, corre. corre, corre, corre. Corre, corre, corre, os caras estão tá com um fuzil na mão, mano Meu Deus, galera É o fim do mundo, cara, terremoto Eu, Um cachorro sozinho, um hot valer sozinho Bandidos Fortemente armados Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, velho? Eu preciso encontrar... Agora complicou. Como é que eu vou pedir ajuda pra, pra, pra alguém ir lá buscar o Franklin? Sendo que o mundo tá acabando, um terremoto. E bandidos também. O hum, que que eu... Que, mano, não dá pra pedir ajuda. Ó o gatinho ali, ó o gatinho. Nossa, não, posso não dar de comer. Galera, é o seguinte, ó. Começou a chover. Eu encontrei esse local aqui. Porque cachorro, a maioria não gosta de água. Ainda mais água gelada. É uma quentinha, eles até... Até gostam, mas. Água gelada não dá. A câmera tá bem no furico do, do, do Chop, né? Vamos, vamos ficar aqui porque espera essa chuva passar, velho. Parou o terremoto. Tá tudo tranquilo. Meu Deus do céu, começou a tremer de novo. a tremer de novo. Caraca, parceiro. O que, que tá acontecendo com o mundo, mano? Vai ter que sair daqui, vai que esse prédio, sei lá, velho, desaba em cima do cachorro Vambora, vamos sair daqui Tentar buscar ajuda, cara Falando, um cachorro desse na rua, meu amigo Quem quer ajudar, quem quer chegar perto Complicou pra gente, ó, tá tremendo novamente, velho ah, meu Deus do céu, que é isso Um tsunami Oh, qual a sua ração. Oh. Assim, igual o Macaulay Kalkin. Ah, esqueceu de mim Qual seria a sua, sua, sua reação se você Deparasse com o um tsunami Mano, eu tava vendo um vídeo aí Inclusive o cara deixa até em, em live Eita caramba Tava vendo um vídeo, o cara deixa em live O tsunami que aconteceu lá no No, no, no, no Japão Mano, a água Olha o cara de bike, véi Que loucura Tá tremendo tudo, gente O tsunami gerou O terremoto gerou o tsunami E aí o o que aconteceu lá no Japão, vocês estão lembrado Inclusive destruiu uma parte do Japão lá e os caras, em menos de um ano, reconstruíram tudo. Olha o cara voando! E a água tipo veio como uma enxurrada. Você assim. não viu uma onda crescendo assim. Pode ter sido lá no mar, lá ter crescido lá no mar. Mas aí ela tipo vinha uma água assim, uma água, uma enxurrada. E aí vinha levando tudo, mano. Conseguimos sair, galera. Cara, o cachorro consegue pass passar pela água, velho. Vamos encontrar um local aqui alto pra gente ficar. Olha o povo nadando. O cachorro não nada, não. estranho, né? O cachorro não nada. Vamos tentar encontrar um lugar alto aqui, galera. Bora, passar no meio da água mesmo. Dane-se. Mano, se liga. Olha o que aconteceu. É... Mano, eu, eu, eu encontrei esse lugar alto aqui e olha aqui tá atrás de mim, cara. Agora, agora danou-se. Terremoto, tsunami. E um baita de um furacão, cara. É muito desastre natural ao mesmo tempo. Olha o furacão na água, que louco, velho. Bom, vamos, vamos, vamos, vamos com um bom cachorro esperto. Vamos encontrar um local aqui pra... É, ficar para Olha o tamanho das ondas em Los Santos. Olha o tamanho das ondas em Los Santos, cara. Será que a gente vai conseguir sobreviver? Sai daí, Chop. Sai daí, Chop Sai daí, sai daí, sai da água Eu ando debaixo d'água, cara E agora com Com Um furacão Porque quando a chuva Ela, ela, oh meu Deus do céu Levanta, levanta, levanta Eu não tô conseguindo levantar Não tô conseguindo levantar, galera Levanta, top, levanta Levanta, Chop, levanta Caraca, eu vou morrer, velho Mano, sai daí, sai daí, sai daí. Jesus, sai daí, sai daí. Olha, olha, olha o tamanho do tornado, galera. O cara já pensou, velho, uma catástrofe dessa, dessa magnitude? Olha lá, olha lá, olha lá tamanho deles... Mano, será que não dá pra entrar dentro de um cano desse aí, não? Ficar aí dentro? Entra, entra, entra. e foi o que eu tentei fazer, mas... Eu tava jogando. Entra, entra. Tá tipo o um vídeo react do meu... <risos> tá tipo um react jogando, cara. Ai, o, o furacão me parou de novo. Meu Deus. Levanta. Levanta, chop só falta o fraco me sugar e me levar longe Olha, tá sugando tudo ali, ó Grade, cano Tudo ali, ó Cara, vamos encontrar Ó, seguinte, galera Eu vou ficando por aqui, espero aí que vocês tenham gostado Infelizmente aconteceu esse probleminha aí Porque ontem eu gravei um vi... Ontem de ontem eu gravei um vídeo que eu comecei a falar Depois eu, eu desliguei o microfone E deixei o vídeo rolando e aí eu esqueci de ligar, acontece, daí eu tô sem tempo pra gravar o outro. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima.